Esta casa aqui é a Betmotion, que é sinônimo de promoções e bônus. É uma das casas que eu utilizo aí há um tempão, é aproximadamente também, cerca de dois anos. Utilizo ela principalmente por causa das promoções. Ela tem muitas promoções pra, exclusivas para quem vive no Brasil e por isso eu utilizo ela aqui bastante. Ela é totalmente em português, como você está vendo aqui. Mas, ao contrário de outras casas de apostas totalmente em português, quando você cria sua conta, você pode escolher outras moedas além do real. Tanto que a minha conta é em dólar. Você também tem a opção de escolher euro. Eu já tive a conta em reais aqui na BetMotion, mas eu quis trocar. Eu tinha em reais, entrei em contato com eles, queria trocar. E eles permitiram fazer isso. Para fazer isso, logicamente, eu tive que zerar o meu saldo através de saque. E depois eu pedi para fazer a troca. Quando fazem a troca, eles deletam a sua conta. E te dão a opção de criar outra conta na moeda que você quiser escolher aqui para apostar na Betmotion. Então você pode escolher três moedas aí. Reais, dólar ou euro. A retirada aqui geralmente são em 48 horas, retirada eu falo através da Neteller, que é a carteira eletrônica que eu mais utilizo para fazer depósito. Sobre limitação, eu nunca fui limitado na BetMotion, mesmo porque eu sou um perdedor aqui, e por isso eu não, nunca fui limitado aqui, é o principal motivo por nunca ter sido limitado aqui, já que limitação é algo bem comum nas casas de apostas. A maior desvantagem de apostar aqui na BetMotion são as odds, que as odds geralmente, na maioria das vezes, são odds ruins. São odds abaixo da maioria das casas de apostas. Serão poucas as vezes em, em que eu encontrarei aqui odds equivalentes, né, iguais ou maiores às principais casas de apostas aí onde costumamos apostar. Porém também ela tem várias vantagens aqui, eu posso citar por exemplo o chat, o atendimento aqui é muito bom, é rápido, praticamente 24 horas por dia eu posso entrar em contato através do chat. E mesmo se não estiver disponível, que é raro, eu posso enviar um e-mail para eles aqui tranquilamente. A casa que oferece muitos bônus, muitas promoções, você vindo até aqui em esportes na área de promoções, você vai encontrar elas Inclusive, bônus altos aqui de boas-vindas, como você vê aqui de mil reais, entre outros bônus. E além disso, mesmo se você já fez o seu cadastro, já retirou bônus de boas-vindas, toda semana praticamente tem outros bônus aqui. Alguns bônus pequenos, alguns bônus grandes, que vale a pena utilizar aqui a BetMotion. E por isso eu sempre utilizo, principalmente para utilizar essas promoções semanais que não são poucas eu sou não são poucas e sempre somam aí um bom dinheiro é na banca aqui na Betmotion além des, dessas promoções além tem outro bônus aqui toda vez que você deposita utilizando o método neteller ou transferência bancária é este dão é alguma porcentagem aqui de bônus por exemplo através de transferência bancária que eu não costumo utilizar eles dão 10% de bônus. Através da Neteller, dão 15% de bônus. Toda vez que você deposita, você ganha 15% de bônus. É bom saber também que, para todo bônus, existe um rollover a ser cumprido. Não importa o, o método pelo qual você recebe esse bônus, se é através de depósito da Neteller, transferência bancária, ou mesmo através das promoções que eles oferecem. Existem outros métodos aqui que você também pode depositar, como por exemplo, através de cartões ou outras carteiras eletrônicas. Além da Neteller, tem Skrill, Ecopass e Astropay. Em relação a ganhar 15% de bônus, mais as promoções, geralmente isso não acontece, porque ou você ganha um ou você ganha outro. Os bônus e as promoções não costumam ser acumulativas, ou seja, não soma um bônus de uma promoção com outro bônus de outra promoção. Eu falo, logicamente, dos bônus de depósito. Se houver algum bônus que geralmente há de depósito, ou você ganha o bônus de depósito através da Neteller, ou o bônus de depósito por alguma promoção disponível aqui. Geralmente aqui o rollover é diferente das outras casas, bem melhor do que as outras casas. É outra vantagem aí para quem não consegue cumprir o rollover ou acha que não será capaz de cumprir. Mas quem costuma apostar sabe que o ro esses rollovers não é nada impossível de cumprir. Por exemplo, da BetMotion são apenas 5 vezes o valor depositado em odds de 1.80 ou maior. Se você não cumprir esse rollover, ele dobrará, aumentará para 10 vezes na mesma odds de 1.80. Se você não cumprir de novo, ele permanecerá 10 vezes com odds de 1.80. É sempre bom você conferir isso no chat. Por experiência própria, eu já vi que depois quando você não cumpre a primeira vez... Ele dobrará para 10 vezes. Isso eles informam no chat. Mas depois se você não cumpre de novo. Ele permanece 10 vezes. No chat geralmente eles falam que aumentará para 20. Mas não aumenta. Continua 10 vezes com a mesma odds. E o prazo aqui para cumprir são de 30 dias. Geralmente o rollover aqui é o mesmo para todas as promoções. São 5 vezes odds de 1.80% em 30 dias, se não cumprir 10 vezes, se não cumprir continua 10 vezes, ok? Então essas são as principais desvantagens e vantagens aqui na BetMotion, pior desvantagem que eu posso dizer, que conta muito, são as odds baixas em relação à maioria das outras casas, isso na maioria das vezes. E as maiores vantagens aqui são os bônus oferecidos semanalmente, onde eu costumo fazer a diferença aqui na Bat Motion e por isso eu continuo utilizando ela, além é claro este bônus aqui, toda vez que eu deposito, ganho 15% através da Neteller. Se você quiser saber sobre outras casas onde eu aposto, já apostei. Ou mesmo casas que oferecem bônus, ou mesmo casas que oferecem bônus até mesmo sem depósito. Você pode dar uma olhada aqui no canal. E é só ganhar aí nas apostas, principalmente com os bônus oferecidos pelas casas, mesmo bônus sem depósito.